Fala com vocês, é Thiago TGS na trilha em mais um vídeo pro canal Hoje vai ser um vídeo diferente, a gente vai começar a testar aqui no canal é, Eu vou estar tá colocando dois vídeos durante a semana, um vídeo mais simples Como vocês podem ver, não vai ter muito efeito, só vai ter um pouquinho mais de corte para ficar um pouquinho mais rápido, vai ser um vídeo curto Então vem acompanhar a gente que eu vou estar tá mostrando para vocês o que chegou aqui hoje Pra gente dar manutenção, a gente vai dar manutenção numa MXF sem cilindrada É uma motinha muito top, vou mostrar ela pra vocês agora Dá uma olhada que motinha top, ela tá personalizada, é de um cliente nosso, aqui. ela foi vendida para um outro companheiro que também vai andar. Tá faltando a capinha aqui. Essas motinhas são muito boa. Só que para nossa região aqui, peça é um pouquinho complicado. Eu vou ter que, ela veio com um probleminha de freio traseiro. Vou ter que trocar esse cilindro traseiro aqui que não tá acionando. Ele tá, as borrachas internas desgastou, então tem uma coisinha para fazer aqui nessa moto. Mas mostrar para vocês aqui que ela é uma motinha muito boa. Tá pegando a partida certinho. Corte corrente do lado. Funcionou? Ó, essa motinha, ela é uma motinha tipo assim, pra criança intermediária. A primeira linha dela é uma de 50 cilindradas, só acelera e anda. Depois vem essa de 100 cilindradas, que acelera e anda também. Depois vem aquela MXF 125, quem assistiu o vídeo do Gustavo andando, é a terceira linha deles. É uma motinha muito boa, acelera ela anda. Eu aconselho quem for colocar o filho para começar a andar, é uma motinha muito boa, freia disco bem grande na dianteira. Vocês podem olhar aqui. Também esse disco grandão na traseira ajuda bastante a frenagem e dá um pouquinho mais assim de, de confiança no pai. A gente vai soltar uma moto dessa na mão do filho. Também quero agradecer a todo mundo que está assistindo os vídeos do canal Desde já pedir para deixar o like Para fortalecer E também vou mostrar para vocês o estado que está As motinhas ali de trilha Que eu vou estar tá dando uma reformada agora na XT-225 E por uns dias, né? não vai ser já porque tá corrido E também na STX-200 que eu vou dar uma reforma nela Vamos ver o que nós vamos fazer, uns detalhes bem top, bem filé Vamos ver lá Aqui tá as crianças ó, A STX está bem zoadinha Tem bastante parte que eu tenho que pintar Nossa, está muito escuro Bastante parte, ó, pintura de motor Foi com inhame, entendeu? Vou pintar As bengalas dela Vou dar um talentinho, daí eu tô vendo aí a parceria com o Alexandre da Artista X-Graphics é, Vou estar tá deixando aí o perfil do Facebook e do Instagram dele pra você estar acessando lá Se tiver interesse de fazer kit gráfico, entre em contato Com ele lá, adesivo, adesivo Do canal também é ele que faz e tá aqui a XTzona 225, que a gente vai estar tá reabilitando ela de volta. Pra fazer o velho andar também, que o velho faz uns um dignos anos, que a gente vendeu a moto pro velho. A moto do Mini John também tá aqui. E desde já, já peço pra você, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos, deixa seu like, que é muito importante. E comenta aqui embaixo o que você tá achando do canal, o que você tem ideia. E também é, participa do grupo do WhatsApp, que agora mudou a forma. vocês Quem participava viu que mudou. É, a forma agora vai ser o seguinte. Você vai pegar, vai... Acessar esse link que está aqui na parte de baixo do vídeo. Você vai ser direcionada para um grupo. Você vai ser direcionado para um grupo que é, eu coloquei o nome como... Quero ser membro TGS. Aí, assim que você entrar no grupo, você deixa uma mensagem lá o seguinte. Quero participar. Entendeu? É, aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou adicionar o seu número no meu celular. E vou adicionar você pessoalmente no grupo privado. Todos viram aí que deu muito problema, questão de... De, da pessoa pegar, ir lá Pessoa de fora Ou até perfil, às vezes, pessoas de má intenção Colocar pornografia E o grupo a gente sabe que, tipo assim Tem pessoas que estão lá Que gostam do canal, gostam de trilha Agradeço muito todo mundo que participa, entendeu? Tem muita gente que tá lá, às vezes nem faz trilha Mas tem muita vontade Então eu gosto sempre de deixar sempre o respeito Com todo mundo, né? Prevalecer o respeito, a educação principalmente Que lá a gente é bem Severo na questão de Educação com o próximo, respeitar a opinião do próximo, então aí eu criei, tive que criar esse sistema de grupo fechado, mas qualquer pessoa pode participar, entendeu? Então é simplesmente é fácil, vamos recapitular? Você vai clicar nesse link da descrição, vai ser direcionado para o grupo, entrou no grupo, já coloca quero participar, porque se você não colocar quer participar, eu não vou adicionar, beleza? Então tem que colocar lá que quer participar, eu já adiciono você no outro, no grupo principal, que é o grupo privado. Aí lá você pode fazer suas perguntas, postar foto da sua moto, vídeo, vídeo da tua trilha, perguntar se tiver alguma dúvida. Eu, às vezes, não respondo na hora, respondo depois, porque às vezes estou na correria. Mas tem um pessoal muito 10 lá, que está sempre pronto a responder e tentar ajudar o próximo, valeu? Então, desde já, agradeço a todo mundo que está participando. Não se esquece também de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram. Também posta lá, manda lá no direct a tua foto do teu vídeo, da tua moto, que eu vou estar tá postando lá também, beleza? Então, muito obrigado. Um abraço aí para o nosso amigo Alexandre, que vai estar tá aí as redes sociais dele aí na, na, na descrição do vídeo. E tamo junto. Desde já, não se esquece, se inscreve e seja um TGS na trilha. Tamo junto, família. Valeu!